E eu tenho desde a minha primeira camisa que eu vesti até a minha última camisa. Quando eu cheguei no Flamengo, a Isabel me chama. E eu, super emocionada, eu falei, poxa, tô muito feliz, muito emocionada. De repente, entra o Zico na... <risos> No meio da reunião, com a camisa número 10, me entrega essa camisa. Essa aqui foi da Olimpíada de Sidney, as minhas companheiras todas é, autografadas. Você perguntou, né? O vôlei virou uma essa referência? Eu acho, assim que tem duas pessoas muito importantes para o sucesso do vôleibol. São as minhas duas medalhas olímpicas. Eu falo que você vestir a, a camisa da seleção brasileira, a representar seu país, não tem preço. E esse jogo me marcou muito porque eu não consigo assistir. Esse dia, meu marido colocou, quando chega no 24 me dá uma dor de estômago, me dá uma, uma frustração, enfim, quando a gente ganhou essa medalha, que a gente chegou no Brasil, a gente não tinha noção que quem representava isso pra gente. Muitos atletas da minha geração tiveram muitos mais lesões do que essa geração de hoje. Na nossa época, nós éramos cobaias e tudo. Eu mesmo, assim, eu tenho dois joelhos de 70 anos prontos para novas histórias maravilhosas, hoje vocês viram aí, né? Teremos a grande jogadora de vôlei, Virna Cristine Dias Piovesan. Virna Dias, que alegria te ter aqui, Virna, muito obrigada. Viu? Ó, você sabe que custou, né? Meu amor, primeiramente, é um prazer estar com você nesse projeto tão incrível, né? Fundo do baú, que legal. E a gente jogou vários setes, né? falamos o mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quinto, no Taibrego, a gente conseguiu organizar nossas agendas e deu certo aqui o nosso bate-papo. Isso mesmo, Virna. E eu entendo, enfim, é, a gente teve até uma, uma pandemia aí no meio, né, para atrapalhar tudo, todo mundo retomando a vida. Então, tá super entendido. Eu tô super feliz de ter você aqui com a gente e super curiosa para saber dos seus objetos. Você é virginiana, como eu, nascida em 31 de agosto de 1971, tá com 51 anos, então, e eu não sei se você é dessas pessoas que vai guardando objetos ao longo da história. Medalhas, prêmios, diplomas, eu estou vendo o que você tem aí atrás, ah, eu já vi é. que você guarda, né? É, acho que como uma boa virginiana, né, você também, né a gente tem esse capricho, né, e esse carinho de guardar grandes recordações. Eu confesso para você que eu tenho, desde a minha primeira camisa que eu vesti na Seleção Brasileira, no Rio Grande do Norte quando eu comecei minha carreira, até minha última camisa. Eu ia mostrar para vocês hoje, mas, infelizmente, eu estou fazendo obra na minha casa. Eu tenho um mural enorme com todas essas camisas, mas só que a gente está com muitos funcionários dentro de casa, pintores, enfim, e não deu para mostrar como eu gostaria, mas eu separei aqui três, três coisas muito especiais que marcaram. a minha Aí atrás você tem é, o que são isso? Esses esse quadrados. Tá meus diplomas, né, de, de, de competições que eu, que eu participei. Essa aqui foi da Olimpíada de Sydney. As minhas companheiras todas é, autografaram. Mas não sei se vocês conseguem ver. E, e isso, bom, o, seu, o segundo bronze dada de, de, de, de você na seleção feminina de vôlei, né? Segundo é. bronze olímpico. Verdade. Aqui, meu escritório aqui é meu cantinho, né? Ali no fundo, ó, eu tenho as minhas, minhas fotos de, de revistas, de jornais, aqui nesse outro lado aqui. Vou, vou tirar aqui a câmera para vocês verem um pouco melhor. Ai, tira, porque a gente quer ver. Olha, gente, que passeio, então. É, Ai, por essas mostrar. recordações da Virna, gente, que demais. São as matérias de jornais, né? Isso, é muito ruim para mostrar, gente. Nossa Senhora. Tá ótimo, tá ótimo, tá dando para ver sim. Que legal. E aqui são os meus troféus, minhas medalhas, ó. Os, os bonequinhos que, das Olimpíadas, né? Os... E é um pouquinho da minha vida aqui. Aqui é meu cantinho, aqui é onde eu trabalho. diariamente. É coisa para mostrar, né, Virna? É coisa é. para guardar. Foram quantos anos de carreira profissional? Eu joguei, foram três Olimpíadas, né? Eu joguei em 96 de Atlanta. 2000 eu joguei Sydney e 2004 Atenas. Então foram alguns anos aí com a camisa da seleção brasileira. 25 anos, né? Porque eu comecei nas categorias de base e depois eu dei continuidade na seleção adulta. Foram 20 anos só de seleção? Só de seleção. Aí quando eu parei de jogar, eu fui jogar vôlei de praia. Depois eu virei comentarista de vôlei. Eu falo que eu não sou campeão olímpica, mas eu sou bicampeã como comentarista de vôlei. Eu tive as duas medalhas de ouro que as meninas ganharam né? depois da minha geração. Eu tive a honra de estar ali próxima a elas, torcei para elas, foi incrível. Foram emoções maravilhosas. É, e é curioso esse caminho que o esportista faz, né, Virna? Obviamente, a condição física é um, um limitador para que essa carreira uh, se estenda, mas há vários outros caminhos. Então, você foi para o vôlei de praia, que te demandava um pouco menos, uh, você... Agora, foi para as palestras, passar toda essa sua experiência de quadra, de garra, de vitória, de mente focada, que a gente sabe que isso é fundamental e faz a diferença em qualquer esporte, em qualquer competição. E hoje você uh, continua atuante, trabalhando agora na, nas novas gerações, com as novas gerações. Eu queria que você falasse um pouco desse momento atual, seu. Bom, é muito interessante. Recentemente, né, como eu moro aqui em Campinas, eu fui convidada para ser madrinha do time de vôlei Que é aqui em Viedo, uma cidade aqui próxima São meninas jovens, né? meninas de, na média de 20 anos de idade E meninas promissoras né? Então eu estou nesse projeto envolvida aí em captar patrocínios Para a gente conseguir montar um time é, forte Para elas subirem para a Série A né? e se manter. Então, essa, esse, esse contato diário, essas trocas de experiências é muito bacana, porque é um outro olhar para o voleibol, é um outro voleibol, né? Diferentemente da minha, da minha geração. Essas, essas jovens também têm outro olhar, é uma geração XY, né? Que elas, elas têm um, um olhar mais imediato. E aí a gente vai trocando de experiências, né? Eu com um pouco dessa minha bagagem de voleibol, aprendendo um pouco com elas também, que hoje... Esses jovens querem tudo para ontem, né? Muitas das vezes eles não sabem receber ou não, eles se frustram, né? E no esporte você tem que aprender a perder e se superar para ganhar, né? Eu falo que o esporte é uma arte que não engana, né? Ou você faz, ou você faz. Você não tem um replay, você não repete a cena do pênalti da cortada, da cesta. E hoje você, se pre... você sempre se prepara para o jogo de hoje. Nunca para o amanhã. amanhã é um outro dia. Você precisa ganhar o jogo hoje para pensar no outro adversário. E isso é interessante, né? Porque muitas das vezes, quando você vem, tem a derrota, né? vem as frustrações, vem as dores, as perdas, você não tem muito tempo para se recuperar. Esse é o grande desafio do esporte, né? Porque é, você tem que se reinventar a cada hora. Né? Você não tem muito tempo... Pro de ficar lamentando o seu erro. Você tem que pensar daqui para frente. Você viveu, eu, eu não sei se a gente pode dizer isso, o auge é, do vôlei é, feminino no Brasil. Eu não sei se esse... Ou se era uma época que eu acompanhava mais também, ou se hoje esse não estamos mais nesse auge, ou se continuamos nesse auge, tanto no feminino quanto no masculino, nos esportes coletivos de uma maneira geral, como é que está hoje a torcida, o patrocínio, o incentivo, o interesse da, da, da mídia? Bom, eu acho que a, a nossa geração ali, desde 1996, né, junto com aquela geração da Isabel, da Vera Mossa, da Jaqueline, plantamos uma sementinha né E hoje essa geração colhe muitos frutos né hoje o voleibol é o segundo maior esporte do Brasil é uma referência para todo mundo todo mundo todos os times querem conhecer os grandes treinadores os grandes profissionais conhecer a nossa estrutura o, o que o que que a gente faz de diferente para ser essa referência lá fora né o Brasil a gente hoje tem uma um respeito muito grande tanto no folha de praia, como no vôlei de quadra, né? A gente é uma potência, né? E nós temos aí grandes treinadores, né? Deixando aí grandes legados, o Bernardinho, o Zé Roberto Guimarães, né? Hoje eles são chamados até para ser técnicos de times de futebol, né? Então, de tantos, tantas vitórias e tantos talentos, né? Eles, têm aí, eles conseguem extrair e descobrir o melhor de cada atleta, né? Que eu acho que a grande sabedoria do profissional é essa, né? Você liderar uma equipe, como, imagina, eu num caso que vivi durante muitos anos com 12 mulheres, não é fácil, porque a mulher, a mulher ela tem um olhar crítico com a outra e, e você administrar tudo isso, a ausência de casa, de filhos, maridos, a TPM, a, o desgaste ali do dia a dia, né? Então, eu falo que eles são... são pessoas muito muito especiais por terem esse olhar feminino, né? Por terem a... sobrevivido a isso. Sobrevivido. E a gente hoje está colhendo bons frutos, né? As jogadoras hoje do Brasil têm um bom salário, são reconhecidas internacionalmente. Os grandes nomes do Brasil hoje jogam no exterior. A Turquia tem um, um voleibol muito forte. É, a Rússia. E a gente vê essas grandes jogadoras aí brilhando lá fora, né? A gente tem um campeonato brasileiro também muito forte. E o que é mais interessante é que hoje o grande foco é você pegar o ídolo e pegar essas meninas novas para ser o ídolo ser inspiração para elas, né? E essas meninas estão tendo oportunidades aí de jogar esse campeonato e poder mostrar o seu talento, né? O seu valor. Por isso que eu me apaixonei por esse projeto aqui de Valinhos. É um projeto a longo prazo, da gente descobrir talentos, fazer projetos de categorias de base, botar uma molecada aí para praticar esporte, porque o esporte disciplina, o esporte educa, o esporte tira essas crianças dos games, né, desse mundo aí de droga, de violência. Né? O esporte realmente é transformador. Eu falo que o que eu aprendi nesses nesse, meus tantos anos aí de carreira Deixaram grandes legados aqui, eu vejo pelos meus filhos aqui em casa. Existe uma, um combinado. Todo dia tem que praticar esporte. Você escolhe o esporte que vai fazer e vai praticar. Então, aqui, as crianças... A Maria hoje tem 9 anos, né? o Pedro tem 11, o meu mais velho tem 31. Foram criados nesse, nesse mundo, né? Agora mesmo, a minha, minha pequenininha saiu para o vôlei, para fazer aulinha de vôlei, o outro foi jogar futebol, enfim... Então, você vai despertando né, esse compro, compro, comprometimento com o esporte. Não necessariamente eles vão virar grandes Atletas. Talentos, atletas a gente não sabe, né? mas tem um tempo para conseguir viver o a cortisona né, da vitória, da derrota. Esse final de semana mesmo, meu filho participou de uma semifinal de futebol. E eu enlouquecida no campo ali, torcendo, mas... Segurando as emoções como com mãe, né? Aí chega, chegou a hora do pênalti. E aí ele era o, o sexto a bater o pênalti, mas aí, o, o, o jogo acabou no quinto, né? Batedor de pênalti. Eu falava, meu Deus do céu, na hora que o Pedro vai bater esse pênalti, eu acho que eu vou ter um treco. Porque assim, aí eu voltando no carro com ele, né? Eu falei, filho, é, que bom, que pena, né? Que você não bateu o pênalti, né? Vocês ganharam com cinco gols, o outro goleiro do seu time defendeu dois pênaltis e falou, mãe, ainda bem, porque eu tava muito nervoso. Aí eu falei, poxa, mas todo mundo fica nervoso, você não, você não pode falar, ainda bem, você tem que, na próxima vez, pedir vai ser o primeiro, né, aquela coisa da mãe. Aí ao mesmo tempo eu falei, gente, a primeira experiência da vida dele, tem que sentir esse medo. Eu também senti muitas vezes, né? Mas, assim, aquela mãe querendo encorajar e criticando, que ela teve medo, né? É, mas faz depois, parte, né? Tem que empurrar é, sempre, parte, né? É. É. Depois é. eu volto. Ai, que delícia, e... olha. É, o futuro é promissor, é, tenho certeza, tanto na sua casa, como os seus filhos, quanto é, nesse seu novo projeto, muito bacana, uma pessoa com a sua experiência... É, com a sua envergadura no esporte, é, é, estar com esse olhar, procurando essas futuras gerações, eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa daí. Oi, tá curtindo o nosso papo? Já se inscreveu no canal? Então inscreva-se e aperta o sininho, assim o YouTube te avisa sempre que um novo convidado for abrir o baú de recordações pra gente. Maravilha, né? Mas agora eu quero que saia coisa do fundo do baú. Vamos ao que interessa, vamos remexer no seu baú de recordações, a gente sempre pede para o nosso entrevistado escolher três objetos, é difícil, muitas vezes, porque uma pessoa como você já viveu tantos momentos incríveis, né? grandes partidas, grandes viagens, grandes encontros, mas uh, tem que escolher três, então eu vou pedir para você começar por onde quiser e vou pedir para o pessoal lembrar aqui de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo, manda aí para os seus grupos, manda nas suas redes sociais, eu falei e repito, as pessoas têm que conhecer essa história incrível da Virna e das jogadoras do vôlei do Brasil, para saber como é que foi que esse pessoal chegou onde chegou hoje, Começou ali com elas, olha, começou ali com elas. Vamos lá, Virna? Bom, eu vou começar com esse livro aqui, ó, do meu grande Zico, do meu grande Ídolo Zico. Eu quando criança, né, eu eu sou nascido em Natal, Rio Grande do Norte, e eu tenho uma tia, a tia Elza, que infelizmente o Covid a levou. E eu fui criada ela me falando do Zico, né? O meu pai era bebedista, vascaíno. A tia Elza era flamenguista americana. E aí eu ia para os estádios de futebol, sempre gostei muito de futebol lá em Natal, que é o Castelão. Ah, eu ficava de um lado assistindo o América, com a tia Elza e o papai, com minhas irmãs, assistindo o, o ABC, né? Mas a vida inteira a minha tia falava assim, poxa, você tem, você tem que conhecer o Zico. E o Zico virou a minha inspiração no, fute, no futebol e no esporte em geral. Eu tinha, assim... Três grandes ídolos, que o Zico, o Ayrton Senna, que era o programa ali de domingo na casa da vovó, aquela galinhada, todo domingo, todo mundo assistindo o, o Senna, né, correndo, e tinha a Isabel, que ficou que despertou o vôlei na minha vida, e a Isabel jogou pelo Flamengo, né, então o Flamengo fez parte da minha vida muito cedo, e aí, aos 14 anos, eu fui embora de Natal para jogar vôlei. Joguei em diversos times. E quando eu, eu fui para a seleção... Foi no Rio, né? No Rio. Eu saí para o Rio de Janeiro. Eu morava ali na Urca, a gente treinava ali na Urca. Que saudade. Esses dias eu voltei ao Rio e eu passei ali naquela muretinha ali da Urca. Eu falei quantas vezes ficava aqui, né? Acabava o treino, ficava aqui curtindo esse, esse visual. A gente passa um revival na nossa vida, né? E aí fui para as seleções brasileiras de minha categoria, né? infantil, juvenil. Quando foi em 1996, a Olimpíada de Atlanta, a minha primeira Olimpíada, eu tive a oportunidade de ser convidada para jogar no Flamengo. E meu ídolo, a Isabel, ela era técnica. E aí ela me convidou para fazer parte desse time e eu fui jogar no Flamengo. Quando eu cheguei no Flamengo, é, a gente, é, eu, ela me escolheu como capitã, a gente teve um, um auditório lá para receber é, a imprensa, né, todo mundo ali vestido com a camisa, tudo. A Isabel me chama no palco para eu falar. E né, qual... eu super emocionada, eu falei, poxa, estou muito feliz, muito emocionada de vestir. Essa camisa número 10, porque eu sempre subi com a número 10 por causa do Zico. E é uma honra vestir a camisa do time que eu gosto, que eu torço, de repente entra o Zico na, na, no meio da reunião com a camisa número 10 e me entrega essa camisa. E eu, eu, eu não conseguia falar, eu me tremia, eu não conhecia ele pessoalmente, né? E, assim, era muito longe de um sonho eu imaginar meu ídolo né, me entregando. Dois ídolos, né? A minha técnica, Isabel, e o Zico. E, coincidentemente, a gente jogou aquele ano, é, nós não ganhamos o campeonato. Aí, no ano seguinte, olha aqui, que história interessante, o Eurico Miranda, que era o presidente do Vasco, convidou toda a equipe do Flamengo para ir para o Vasco. Inclusive, a Isabel... Três jogadoras foram para o Vasco e a Isabel junto, e eu não fui. Eu falei, não, eu não vou trair a minha paixão pelo Flamengo. E eu fiquei no Flamengo. E daí a gente. O Vasco montou uma seleção brasileira, e a Leila jogava comigo ali no Flamengo. A gente montou um time mediano para ficar ali em quinto lugar. E aí a gente conseguiu, através. Então, enfrentamos muitos problemas na época, ficamos sem salários, é, ficamos seis meses sem salários. Eu e a Leila, a gente fazia o um mutirão. O almoço era na minha casa, o jantar na casa da Leila, porque tinham algumas jogadoras que tinham um salário pequeno, né? não tinham reservas, enfim. E aí nós fizemos a, a final contra o time da Isabel, que era o Vasco, e nós ganhamos esse campeonato. Nós ganhamos com um time que não era a melhor força do campeonato. Então, meu, minha segunda recordação do fundo do baú é essa, porque foi inesquecível esse prêmio aqui, a gente ganhar em cima do, do, do Vasco, o né? um maracanãzinho assim, lotado, lotado. assim Foi uma, uma emoção assim, incrível na minha vida. E quem estava na torcida, meu ídolo Zico. Né? Então, assim, foram muitas... Muitas memórias bacanas. E depois, em seleção brasileira, a gente foi jogar algumas vezes né, no Japão. E ele foi técnico no Japão. Sim. E eu recordo um dia né, que eu tinha treinado mal de manhã. Eu falei, caramba, hoje tem jogo contra Cuba, né? Eu não treinei bem. Aí fica aquilo na, aqui na cabeça, né? Estou no vestiário me arrumando, assim, meio apreensiva, né? Que era um jogo difícil jogar com Cuba sempre era... Era, um jogo, era uma final, praticamente, de campeonato. Você tem que dar 100% para ganhar delas. De repente, eu escuto bater na porta do vestiário. O Zé Roberto estava fazendo a preeleição. Ele abriu a porta e falou, poxa, seja bem-vinda. Aí eu ouvi aquela voz e assim, poxa, cadê a minha número 10? Quando eu olho, era o Zico. Eu falei, não estou acreditando que a gente está aqui no Japão e você está aqui para prestigiar a gente. Aí ele entra no vestiário, aquele abraço. Me deu uma força. Sabe assim, quando você busca aquela força lá dentro de você, eu falei, olha, que... Invencível, né? É, que mané treinei mal. Eu vou arrebentar vou mostrar pra ele porque eu sou o número 10, sabe assim? E foi realmente inspirador, assim, aquele jogo ali, ele nos prestigiando. Então, assim, são olha, muitas histórias... Isso. Eu, eu fico emocionada até. É, é, porque é isso, né? O um ídolo. E, um ídolo. E, e, e o Zico, aliás, é, já deu uma entrevista aqui pra gente no fundo do baú. Vou mandar pra você, Virna. Porque é isso, né? Tem histórias ali que ele nunca contou. Tem a camisa, a única camisa que o Zico usou do Mundial, que tem o nome dele escrito atrás a única camisa, filha única. E, então, o um objeto, imagina o valor disso, né? Foi a única vez que eu joguei com o meu nome nas costas. Toda a minha Jura. carreira, é, juro. E que cara bacana, hein, Virna? Ele que é generoso, filho, ele meu. foi comigo. Meu pai estava... Uh, muito doente na época, e nós mandamos uma camisa do meu pai para ele, eu mandei, né, depois, pedi para ele. Sim. Nossa, ele foi um amor, ele assinou, ele mandou, ele pagou o correio, eu mandei o dinheiro do correio, eu falei, pelo amor de Deus, ele mandou o dinheiro de volta. Que, que... é ele, demais, demais, que cara demais. E ele eu, ele e minha é família fora é da curva, ele é fora da curva mesmo, assim, e eu tive a oportunidade, depois de conhecê-lo, né, na intimidade, se esse... conhecer... A esposa, os filhos. Que família linda, né? Os, tais, os netos. E não é à toa que ele deixou um legado aí muito grande, né? Eu acho que não só para o futebol, não. Eu acho que para todos os esportistas, né? Pela, pelo índole, pelo caráter dele, pela disciplina. Ele realmente foi um exemplo e vai ser para sempre. Agora, semana passada, eu fui convidada a fazer uma gravação no Museu do Flamengo, que tem um museu lindo no Flamengo, né? E tem uma camisa minha, e tem um troféu. E ele estava nessa gravação. Então, assim, é um ídolo que você encontra, por mais que você conheça, tem intimidade, mas é sempre uma alegria, né? uma inspiração de Exatamente isso. É. Assim. Agradecer mesmo por tudo que ele fez pelo esporte brasileiro. Esse livro que você mostrou, o que, que é? É o livro dele que ele escreveu e que ele me, me doou esse livro aqui, ó para a Virna, grande campeã brasileira, rubro negra, do fã, Zico, você acha de colocar do fã, eu? eu. <risos> ah, Zico, a assinatura é inconfundível, maravilha, Virna, é. maravilha. Eu tenho camisas que ele me deu, tenho várias coisas assim, eu tenho tudo guardadinho, assim, como a boa virginiana, né? Sempre... Um, dia, um dia nós faremos um fundo do baú aí na sua casa, combinado, Por favor, é um prazer. Você Ufa. vai ver. tem praticamente. Vamos fazer um tour por essas recordações todas aí que é. eu quero ver. Boa. Vamos seguir adiante, então? Agora é o último objeto. É, na verdade, o, o último objeto são dois objetos, né? Porque eu acho que você. Opa, opa já ouviu Tilintar! É, você vestir essas minhas duas medalhas olímpicas. Eu falo que você vestir a, a camisa da seleção brasileira representar seu país não tem preço, sabe? E eu tive a honra de jogar em Atlanta, que foi em 86, ó, aqui tem até o, o, o nomezinho Atlanta. E nós ganhamos a primeira medalha do esporte coletivo. Nenhuma mulher no Brasil, na história do esporte coletivo, tinha ganho uma medalha e nós fomos as primeiras, e foi muito marcante isso. Quando a gente não tinha noção, porque nós perdemos para a Cuba na semifinal, este jogo, que foi aquele jogo das brigas, né naquela confusão toda. E, e o Oscar, né eu lembro, no dia seguinte, a gente estava ali é, triste, né porque teve aquela, além da, da, da briga da quadra, teve a briga nos vestiários, né e no dia seguinte acordei, muito triste, assim a gente estava... Triste pela derrota e pela falta de ética né, delas. E aí eu cruzei o Oscar, que é meu conterrâneo. Que também já participou aqui do Fundo é, do Baú. É incrível tá? também, ele é incrível. Assim. Isso aqui é uma, uma estátua minha. Foram feitos uns 500 exemplares numerados. Isso é uma memorabilia da minha carreira. E esse é o número um. Eu, eu conheci o Oscar, mas eu não sabia que ele me conhecia, né? Que até então eu era uma promessa ali do voleibol E a gente de manhã ali, sentadinha, esperando o ônibus para ir pro, pro ginásio, né? Ele, ele ali esperando também aqueles trenzinhos que passavam, que assim, circulam ali dentro da vila. Aí ele falou, Vina, que cara é essa? Você tá triste? Eu falei, não, Oscar, eu não tô triste, eu tô chateada pela derrota de ontem. Ele falou, poxa... Vocês estão indo fazer uma disputa de uma medalha olímpica. Eu trocaria todas as medalhas da minha vida por uma medalha olímpica. Vocês têm noção do que representa? Sabe assim, eu falei, meu Deus, o Oscar falando isso para mim, falou meu nome, ele me conhece, meu conterrâneo. Sabe quando dá aquela força, assim aquela energia? Aí chegamos no vestiário, né o Bernardinho fazendo a preleição, tudo. E aí eu, eu falei da mensagem do Oscar, falei, poxa, Bernardo, a gente cruzou o Oscar, ele mandou essa mensagem, falou, caramba, que legal. Lembre-se do Oscar. Então, ficou muito marcado. Quando a gente ganhou essa medalha, que a gente chegou no Brasil, a gente não tinha noção que representava isso para a gente. As pessoas ovacionavam a gente. de todo carro de bombeiro. As pessoas falavam, vocês foram as primeiras mulheres na história do esporte. Vocês são guerreiras. Enfim. Então, assim, foi muito marcante, assim, essa medalha, assim. Confesso que foi minha primeira Olimpíada, e eu cheguei naquela Olimpíada, você se depara, assim, com 10 mil atletas e fala, meu Deus, estão os 10 melhores mil atletas do mundo aqui, né? É muito, é muito profundo isso, né? Com certeza. Muito, né? Com certeza. e aí E aí o. É, é, é, é esse jogo, esse jogo que você citou de Cuba. É, parece que você nunca viu, nunca assistiu mais esse jogo. Você não conseguiu mais assistir? Tamanho? Esse aplicação? jogo foi. Não, o um jogo que eu nunca mais assisti foi na, na terceira Olimpíada. Essa que é essa medalha da segunda, que é de Atenas, de Sydney. Quer dizer? Sydney, que a, 2000 essa, né? É, 2000. Que a gente foi com um time completamente novo, renovado. Aquela geração de 96 só tínhamos eu, a Fofão e a Leila. Eram as meninas muito novas E ninguém acreditava que a gente fosse, fosse ganhar a medalha Porque Cuba também era um dos favoritos Aí nós ganhamos a segunda medalha olímpica Quando eu fui na minha terceira Olimpíada Que foi Atenas, 2004 Que nós éramos favoritos ao ouro Ali nós sabíamos que nós éramos favoritos E aí a gente fracassou A gente perdeu o jogo A gente estava ganhando de 24 a 19 da Rússia 2 a 0 para o Brasil, a gente perdeu o terceiro set, perdeu o quarto, perdeu o quinto. Esse jogo eu nunca assisti, eu não consigo, porque a gente perdeu a disputa da medalha de ouro, que se a gente ganhasse da Rússia, a gente ia para uma final olímpica. A gente foi disputar o terceiro lugar, nós perdemos. Aí você vê né, o quanto que o emocional prevalece, né? porque às vezes você é, pode ser o melhor. Mas se você não tem uma, um equilíbrio emocional e não tem aquele time coeso, né ali na hora que a gente encontrou dificuldades, cada uma quis resolver individualmente. né E o esporte coletivo não funciona assim, né? E até nas grandes empresas, né? Eu falo muito né, nas minhas palestras motivacionais. Às vezes você não precisa ter o melhor time, mas o melhor grupo, o melhor time. Né? E ali, aquilo ali faz a diferença. E esse jogo me marcou muito, porque eu não consigo assistir. Esse dia, meu marido colocou, quando chega no 20, 24, me dá aqui uma dor de estômago, me dá uma, uma frustração, enfim. Mas, graças a Deus, né, quatro anos depois dessa Olimpíada, eu já não jogava mais, eu já era comentarista de vôlei, eu jogava vôlei de praia, eu estava na Olimpíada com o Luciano do Vale, quando as meninas fizeram a primeira final olímpica. E eu, e eu ao, ao vivo, ali com o Luciano, o Luciano narrando, eu comentando o jogo, eu, as meninas ganharam, o Fofão começou a chorar, eu abandonei o Luciano, eu invadi a quadra, comecei a pular com as meninas como se eu estivesse jogando ali, sabe? Muito louca, a gente mistura ali umas emoções. Aí eu olho assim para cima, a gente estava lá em cima na, na, na arquibancada do ginásio, né? nas câmeras de TV, naquelas cabines, o Luciano me chamou vem, sua maluca, a gente está ao vivo. Eu falei, meu Deus, desculpa. Eu podia ter sido multada, porque eu entrei com crachá de TV ali, não podia, enfim. Mas, assim, é, é, ali eu, eu me voltei à minha vida do atleta, né? E o Luciano debrulhando, assim, lágrimas, né? Eu vi que no começo da, da nossa entrevista você perguntou, né, o vôlei virou uma, essa referência. Eu acho assim, que tem duas pessoas muito importantes pelo sucesso do vôleibol. Eu falo que o Luciano Duvalli foi o pioneiro, né? ele vestiu realmente a camisa, ele tentava divulgar nas televisões, da na Band, quando ele trabalhou, na TV Globo, depois ele voltou para a Band. E o Galvão Bueno, eu acho que o povo brasileiro vibrou, torceu muito com eles. Né? Assim, eles foram assim, os grandes incentivadores do nosso esporte estar onde está hoje, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É, foi uma época de grande transformação na, na TV, né? Uhum. Porque até então só tinha transmissão de futebol. O pessoal claro. de hoje não, não, não lembra disso, não sabe disso, né? Mas era isso, só tinha futebol. Então, para entrar um jogo de vôlei, que era demorado, né, Virna? Demorava é, horas o um é, jogo era, de vôlei, né? É, porque não era um ponto corrido. Hoje essa regra fa favoreceu muito né, as transmissões de TV, porque... Antigamente tinha, o jogo tinha, como é que fala? O, você pegava... Vantagem, pega. não era? Vantagem. E hoje a gente tem a, o ponto corrido. Então você consegue calcular mais ou menos o tempo de jogo de vôlei Antigamente era cinco horas, um tie-break, um jogo disputado. Era... E até para a saúde física do atleta, né? O atleta realmente era muito desgastante, se vê. Muitos atletas da minha geração tiveram muitos mais lesões do que essa geração de hoje, até porque hoje a gente tem o um piso apropriado, a gente tem o um tênis adequado. Na nossa época, nós éramos cobaias em tudo, nós testávamos treinos, testávamos é, treinamentos físicos, né? hoje a gente tem o um equipamento mais correto, a esteira, antipacto, é tudo muito mais alimentação adequada, né? Então hoje tá, é mais fácil de você poder presenciar e assistir um jogo de vôlei, né? E Qual é a lesão que, então, mais frequente no vôlei? É, é joelho, joelho? É um, e um, joelho? Olha, ombro, né, devido ao ataque, joelho por muita sobrecarga de salto e coluna. Algumas vezes tornozelo, né, que muitos atletas tossem, né, mas ombro e joelho são os que mais agravam mesmo no esporte. Eu mesmo, assim, eu tenho dois joelhos de 70 anos, né? Eu tenho artrose nos meus dois joelhos. Eu necessito, não é que eu, que eu faço porque eu amo praticar esporte todos os dias. Eu não posso ficar uma semana sem fazer. Então, eu vou na academia, faço um trânsito, faço uma bicicleta, às vezes até aqui em casa mesmo, faço um pilates. Faça uma musculaçãozinha. A perna tem que estar... Tá, é, né? Tem que estar tá forte e para lubrificar o joelho, né? Porque foram muitos anos aí de E, e eu também tenho o de... joelho bichado e nem joguei vôlei, viu? Estou longe de ser atleta, mas também... Enfim, tive uma torção, machuquei e hoje... É. Aí o, o, o bom acaba ficando ruim, porque para é, conversar é, o ruim... sobrecarrega ele, É, é. é, é. é Agora, além das lesões... É, as amizades que ficaram desse seu tempo de vôlei quem são naquela uh, época suas amigas até hoje aliás curioso né as voltas que a vida dá que sua grande inimiga rival cubana é, hoje é uma grande é, amiga sua é. pois é eu falo que eu sempre fui muito comunicativa né eu sempre gostei de agregar de juntar de fazer eu acho que pelo pouco da minha educação eu tenho uma avô, Vovô, hoje, hoje ele é falecido, mas o vovô era aquela pessoa muito espirituosa. A casa dele tem que estar muito cheia, com muita gente. E eu fui criada num ambiente assim. Então, eu mantenho uma amizade praticamente com muitas ex-companheiras. Assim, a gente tem grupos de WhatsApp. E uh, dois anos antes da pandemia, eu fiz uma festa aqui no meu condomínio. Eu recebi... Minha... foi um churrascão, coloquei uma roda de samba. Aí reunimos todo mundo, foi muito legal, muito nostálgico. Começou na sexta, acabou no domingo, né? Que a <risos> medida que ia chegando uma outra, a gente comemorava. Começava tudo de novo. É, e agora a gente está marcando de novo agora o finalzinho de novembro, começo de dezembro porque a Leila, né? A Leila, a gente está muito próxima ainda, ela está numa, numa campanha política e é candidata a governadora em Brasília. Então, até, até meados de outubro, ela, ela não existe para a gente. Né? E depois a gente vai reunir. Tem um contato com o Fofão, tem um contato com a Fernanda, com praticamente todas, a Ana Flávia e, inclusive, o Maurício, né, que é meu grande amigo, né, meu padrinho de casamento hoje, eu falo para ele que eu moro em Campinas por causa dele e da esposa, né, porque eles eram amigos do meu esposo. E fizeram o meu namoro com ele, e eu achei que eu ia levar meu marido para o Rio, na época eu morava no Rio, e ele me trouxe aqui para o interior. Então, eu tenho, tenho contato com o Marcelo Negrão, com o Nauber, porque mesmo na, é, parando de jogar, eu participei durante muitos anos em um projeto do Banco do Brasil, que chamava Embaixadores dos Esportes. Esse projeto teve durante 16 anos acabou agora na pandemia, então a gente viajava muito, eram 16 embaixadores, fazia desde palestras, clínicas, inauguração de agências. então a gente estava sempre junto Sempre se cruzando. Né? É, e eu adoro receber, adoro fazer festa, adoro fazer jantar, fazer bagunça, então eu sempre tenho, mantenho assim o um contato, vou para o Rio, encontro a Fernanda, encontro o Naubera, nossos filhos praticamente na mesma idade, eu, eu curto bastante, assim... Eu falo que a gente viveu muito mais tempo com os companheiros, as companheiras, do que com a família. Né? Imagina, 25 anos de carreira. Esses dias eu estava fazendo os cálculos de 25 anos de carreira. Se eu tive, de verdade, os 45 dias de férias, foram muitos. A gente tinha, era assim, dois, três dias de folga, chegava numa viagem de 40 dias, dois, três dias, às vezes nem entrava no fuso horário, já tinha que voltar para jogar. Carnaval, Réveillon, Natal, a gente tinha um dia, no máximo dois, para ficar com a família e corre para viajar, para jogar. Então, era uma vida muito corrida, né? E a gente conviveu muito tempo juntas né, com as companheiras. Então, eu criei um vínculo, assim, muitas não jogam mais, cada uma com seus futuros né, diferentes, mas eu procuro sempre... Ter contato, perguntar como elas estão. Eu gosto de uma resenha, não vou falar para você que eu gosto. <risos> resenha como Boa Nordestina, é. É, gosta de, uma, de, de boas histórias, né? De é sentar junto e, e falar da vida. Olha, Vina, que privilégio nosso é, ter essa sua resenha aqui com a gente, falando da sua vida, falando dessas suas conquistas, que são tão importantes para você, claro, e que nos honram tanto como brasileiros, a gente vibrou muito com você. Quem, por um acaso, é de outra geração, não viu essa geração da Virna jogar, vá para a internet, vá acompanhar essas partidas aí contra a Cuba, que era uma raça, era uma emoção. A gente sofria junto com elas, grandes atletas maravilhosas, grandes mulheres, e um prazer ter você aqui, nós que já tivemos aqui conversando, o Zico, o Oscar, a Magic Paula também, grande jogadora. Linda, é um prazer ter, mulher, você eu adoro, ne, é, ter você também nesse panteão aqui de grandes atletas brasileiros abrindo o baú de recordações para a gente. Muito, muito obrigada. Querida, é um prazer. Mais sucesso nesse seu projeto, é incrível, incrível. Eu acho que o povo brasileiro está precisando dessas memórias, né, de refrescar com histórias bacanas. A gente vive um momento tão tão preocupante, né? uma, briga, uma briga política, uma briga de as pessoas hoje perderam um pouco da... da verdade, da essência, né? perderam um pouco o respeito ao próximo. Muitas a gente, até na espiritualidade, esqueceram um pouco de Deus. Né? Eu acho que esse, esse seu projeto é muito bacana, porque resgata muitas coisas lindas, na né? essência do, da... dos esportistas, dos cantores, dos atores brasileiros. Né? Eu acho que a gente precisa dessas referências. Sucesso para você. Beijo do meu tamanho, bem grandão. <risos> obrigada, tudo de bom para você. Muito obrigada. Com Deus. Meu. Gente, que maravilha. Fala aí que não é para você deixar uma curtida maravilhosa, para você compartilhar esse vídeo. E se inscreva no canal, se por um acaso você caiu aqui de paraquedas. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. inscreva-se, porque tem muito mais fundo do baú para vir por aí.